Gente, eu estou tendo o privilégio de vir aqui com o senhor Góes. E ao chegar aqui nessa represa, ele fez uma seva E com certeza, aquele mergulhão ali, está aproveitando da seva e pegando os peixes. Acredita isso? Ele nos viu, já levantou o voo e entrou na água. E olha que represa linda. Limpa. Represa limpa, bonita. E Deve dar ram hum também, né, seu Góis? Ah. Deve dar ram hum naquele outro lado lá, não dá não? E aqui ele vem. O senhor vem sozinho? Ai que belezinha! Eu falei para ele que ele tá falando que ele a ah, vez fica até que hora aqui, olha aqui. Tiver pegando passa a noite. Passa a noite, gente. <risos> que coisa boa, né? Aí ele me convidou, falei ah eu vou. O senhor lá com prazer. Nossa, isso aqui a água vem aqui, ó. Que baixou. baixou bastante, tá muito seco, né? Muito tem seco. mais de um par milhão que baixou. Ela fica aqui. Ah, ó. baixou bem, hein? Ela fica aqui, ó. Baixou bem. Onde ela, ó? Final dela? É. Baixou meio metro, mais ou menos? Não. Quase meio metro. É. Nossa. E aqui tem muita vida, viu gente? Muita vida. onda. As ondas dos peixes. É, eu tô vendo. Essa é a onda dela. Chegou pegar de quantos quilos aqui? Peguei tirado quilo 3,5 quilos. 3 hum. quilos? Mas tem... Aqui tem carpa de 10 quilos, 12 quilos. Tem tudo quanto é peixe aí, Cês? Que coisa, né? Eu, eu, é, não, eu tá nunca imaginava aqui. Ó, essa é a onda dela, Cês sabe? É, eu tô vendo lá para cá, né? É, ela tá indo para lá agora. É. Elas estão na ceva. Estão vindo na ceva, mas não estão. Tá. Aquele pássaro que está ali na taboa. Aquele é franguinho d'água. Não em cima, na lá, lá, tá voando. Ah, esse é aquele guacho do Brejo me fala. Ah, o guacho? É, o guacho do Brejo eu, eu uma vez eu vi, mas não naquela cor ali, viu? Que tem o preto, né? É, eu vi o preto. É. Dentro da dentro ele da. Ele faz uma bagunça, esse hein? Ele entrou dentro da, da, da taboa, é, eu queria já... gravar ele, mas não tô conseguindo achar. É Olha gente, esse aqui é o guacho amarelo. Lá em Minas eu consegui filmar o guacho vermelho. Esse aqui é o guacho amarelo. Um lindo pássaro por sinal. Olha que beleza que ele eu tem. o guacho, eu não sei se é guacho, mas eu falo guacho do brejo. Então lá eles falam guacho do brejo também, não onde eu tava. Ele é muito bonito, ó. Viu, você morava ali, ó. Deixa eu ver onde é que o seu góis tinha a casa dele. Vou virar pra cá. Onde que era? Olha lá onde eu, que eu falei a palavra pro cara lá, é lá aquela casinha lá. Ah, tô vendo. Ali, mas ali então, hoje não tem mais casa. Não, tem, mas não tem ninguém morando, cuidando. ah como é está bagunçado, tudo largado. Ah, então ali dentro daquele, daquele, daquelas plantações lá tem casa. Tem, ali ó, quer ver? Ali tudo é tanque isso, assim, só. Tudo? Tem sete tanques lá né que morro lá. Mas isso não é... Aí que eu falar com a menininha, vinha falar, a menina falava, vem aqui. Porque... Ah, era ali, era ali. Olha como é que tá tudo abandonado. Né? E ali e onde eu pescar era é limpinho, ó. Tá tudo sem mata. E o espertão tá lá, ó. Ele é esperto, não, hein? É só sentar aqui e jogar comida e ele vem. Eu tenho que trazer um estilinho e espantar ele para lá, senão você não pega um lambarinho mais. Coisa, né? O bicho é filho da mãe. Ô gente, tem muita gente que não sabe disso. Eu tô conversando aqui com o Seu Góis, Que eu aprendi a chamar o Seu Góis pelo sobrenome dele Que o nome dele é Antônio E aí tem muita gente que não sabe Tá vendo o barranco comido lá? Eu, eu falo comido porque é comido mesmo Aquilo ali é trabalho de carpa Tem gente que acha que aquilo ali é a chuva que faz Que não é não E o Seu Antônio falou que vai agora fazer uma ceva ali ó. eu já tem cada peixe aqui, lá, aqui, que aqui, Ei. ali, hum. o dono tá aí, tá derrubando a parede lá. Eu tô escutando lá, ó, o, era um, um, um criando de peixe, assim, peixe, aqui, é, pra, vendia fora, uhum. então os peixes que sobrava jogado daqui aqui, jogava baga africano, que é o sul, curimba, carpa, tambaqui, pacu, Pintado, tem uns pintado aí, qual é o tamanho da gente? Carpe, tudo, daí dentro. Isso que, que era de lá, sobra de lá. É. Baca ficando, meu colega, eu fiz gondo desse tamanho, aí não conseguiu tirar. Quebrou a linha. Não, e ele veio pegou o agora. ai que bonito, pegou na linha. Tudo peixe, está ah, pegando. Ah, ele pegou na linha. É, aí pediu, perdeu o peixe é. mesmo. Aí gente, um passeio de dia de, de domingo. Conhecendo a família do senhor Antônio Góes. Já almoçamos. Tivemos o privilégio de conhecer a bisneta. que ela é a bisneta, Helena, né? É. E a filha, o Genro. E viemos aqui agora. Está vendo as lindas Está feita. Já onde eu estou aqui não dá. É. É ideal, né? Olha eu lá, pessoal. Buraco. tá vendo o barranco comido ali, pessoal? Ó, eu vou tentar mostrar. É que é complicado, mas ali embaixo, se vocês olhar, olhar bem, vocês vão observar que tem um lugar mais escuro debaixo desse... desse dessa planta ali. É mais escuro. Esse é o ninho delas, ó. Cada vez que você está andando na beira de uma represa, você encontra um barranco comido, que nem ali, ó. Deixa eu tentar pegar aquela... Através dessa plantinha aqui, ó. Vai ficar mais escuro lá, quer ver, ó. Aí, ali é ninho delas, ó. Que é a loca, né? É a loca. Tem alguém ali em cima quebrando uma parede. Ele falou que estão desmanchando uma casa. Dá pra escutar a pancada, gente? Acho que dá, né? Quebrando parede, ó. Era na casa onde ele morava. Tá vendo? Como é que a carta faz? Ela faz buraco de barranca. Que belezinha, né? Lá vai. Pessoal, nós agora vamos ter o prazer, né? Eu de primeira mão aqui O nosso amigo Vai nos contar O que aconteceu com ele Quando ele morava Lá do outro lado onde tem um rapaz Que eu acho que está demolindo a parede lá Vamos lá, Santônio, pode falar ah, Eu estava pescando aqui ó. Estava pescando aqui, perto dessa arbrezinha aqui, ó. Bem aqui ó. Eu tinha uma ceva aqui e eu estava pescando aqui, ó. mas a água estava vindo aqui ó. e estava chovendo. Aquela semana que dizia estava chovendo e passa o carregador aí, ó. certo? E para cima do carregador estava plantado. Tinha um pomarzinho de laranja que hoje arrancaram essas laranjas. E eu tinha meus cachorros, com quatro cachorrinhos, andavam comigo direto. E estava aqui, era uma ba... não era meia-noite ainda. Desceu um cachorro, aqui, lá não era cachorro, desceu aqui ó, passou ali. Quando os cachorros viram, que era, eles saíram correndo, meio assim, chiando, sabe? Uhum. Mas era desse tamanho assim o cachorro. Aquilo não era cachorro. Certo. Pra mim não era cachorro. Poderia ser o quê? Maior que uma onça? Eu falo negócio de lubizombo, eu achei um lubizombo. Ma mas era maior que uma é, onça? Da Hã? Era da Coreia, é maior que uma onça, será? Ah, ele era... Maior, né? Porque a onça é um pouquinho... Assim, ah, então mais ou menos o tamanho do, do almoço? Frio assim, preto, passou. meio preto, meio mal passou aqui. O jeito que ele foi passando aqui, a cachorrada dessa água espada saía chiando aí pra baixo. E era tempo da Coreia, então... E o ficou sozinho? E eu fiquei sozinho. Não sozinho. ficou nenhum dos cachorrinhos? Não, os cachorrinhos foram todos dentro só e correu. Foi, foi, mas foi atrás do animal? Não, correu de mim. Fugiu mesmo. Foi voltar, foi passar. que passou. Ah, eu pá. fiquei bem quietinho olhando. Era, era dia de, de lua, era noite, noite de lua cheia? É, era. E era coreano. Então eu sei lá se é lobisomo, mas para mim eu acho que é um lobisomo, não é possível. E aí o senhor ficou... Foi, eu já vi isso aqui. Ficou prima. normal, não teve medo, apavoramento? Era, quietinho, porque, né? Não porque sabe ele, que... Eu estava sentado, sentado eu fiquei só olhando. Fez e, barulho? Não fiz barulho, ele passou. Mas ele fez barulho? Não, só vi quando ele, os cachorros correndo ali a pouco. Eu fiquei olhando para os cachorros correndo. Eu fiquei olhando, passou ali. Foi embora? É, foi embora para lá. Hum. Chegou água abaixo. E depois eu escutava só chiado de cachorro aí para baixo. Eu já vi isso aqui. Nesse tempo o senhor pescou, pescou não, pesca, foi só isso que eu vi? É que eu vi. Mas já vi gente passar meia-noite de carroça aqui, né? E um dia estava chovendo aqui, foi até lá embaixo, voltou, não falou nada para mim, foi embora. Era só uma meia-noite. Fazendo o que de carroça meia-noite? Um carroça, um cavalo puxando a carroça e outro atrás amarrado. Uai! <risos> Tudo isso aqui eu já vi Ah, rapaz, nós vamos passar umas horas boas aqui pescando, eu quero, eu quero ver que nós vamos encontrar aqui, É, que tem! É. Mas é que eu não falo, eu não se envolvo com essas coisas! Sim, sim! acho cada... Eu comigo, não comigo, não quero mexer nem, né? Eu sei como é que é! Mas eu... Já vi coisa aqui, velho! Né? Porque o que eu perguntei para o seu Antônio, gente? É o seguinte: olha para vocês verem aqui que beleza o lugar da represa. Olha, tudo aqui para cima é cana. Tudo que eu estou mostrando para vocês é cana. Depois vem lá onde ele morava, né, que tem aquelas ah, belas, é árvore. belas árvores lá. E virando para a minha esquerda, ainda continua uma parte é que deve ser. laranja, agora é terra. É, plantava laranja. Né? Laranja. Lá para cima deve ter laranja. Tem, lá em cima tem laranja. Lá em cima tem. Agora olha só o espaço que nós temos aqui, ó. Ó, tudo isso aqui, ó. Aí eu ainda brincando com ele, eu falei assim: "O senhor alguma vez, né, viu alguma luz no céu? É que a gente pode dizer que era uma luz estranha, um, uma nave, um disco voador". Ele falou: "Não, nunca, nunca vi nada desse tipo não". Aí eu contando para nós agora que o que ele não viu foi lá no céu, mas aqui na terra ele viu, né? Passou correndo ali, ele viu. E é assim. É, eu particularmente, eu creio, né, creio, eu nascendo com quem quiser, ainda conto o que eu vi, e tenho testemunho do que eu estou falando. Então eu creio. Agora, medo de pescar aqui, de jeito nenhum, vem com o maior prazer do mundo. Passa a noite aqui, Cícero. Passa a noite aqui de boa. Quando eu morar ali, os cachorros vinham. agora não estou vindo sozinho, os cachorros não vêm. Não vêm? Uhum? Vai ter os cachorros daquela casa ali, ó. Não sei como é que não chegou aqui ainda. É, ah, três. daquela... É, já, já encosta aí comigo. Ah, que beleza. A e eu vim com dar uma coisinha pra eles comer, né? Tá né? Aí foi falei, perdão, eu vou lá, mãe, só hoje. E não tinha um barco que deixava ali. Aí eu vinha a pé, né? Eu falei, não, vou, lá, vou com o barco. É mais fácil. É. E ele tinha a serva dele lá também. Aí eu cheguei aqui. E ele desceu comigo aqui, deixou o barco. Depois pegou o barco. Ah, vou dar uma voz, começou a andar aí? Tá escurecendo. E eu pensei, pô, você não, pegue não peguei nada até agora, andando na água, não pega nada, né? O barco aí não pega, né? De repente, Abaixou a ponta da vara. Quebrou ali Aí peguei outra linha mais grossa e pus. Bateu, abriu o anzol. Ah, eu falei, aí ah, não tem jeito. Aí ele encostou aqui e falou, rapaz, já arrebentou a linha, já abriu o anzol. E se acontecer mais gol eu vou embora. Mas não deu outro. Catou e pá, arrebentou outra linha. Peguei e fui embora. Entrei no barco e fui embora. Em vez de eu ir lá em casa, pé arrumar o monetinho e voltar, não. Não vi. No outro dia eu vim com o monetinho. Bati. Dali um pouquinho peguei uma carpa de 5 quilos. Por isso que abriu É. Daqui pouco azar. peguei outra. Daqui a pouco peguei uma carpa, uma, uma tilápia de 3 quilos. Aí valeu a pena. É. Aí peguei umas duas mais menores e fui embora. Dali, daquela época eu comecei a pensar com, com o molinetinho. Porque aqui se você não pensar com ele, você não tira, você tá? Não tira, né? E o até assim. Tem um amigo meu aqui, assim, ele morava ali. Tinha selva lá. E ele. É pescador de lá, mas tilápio de pesqueiro, né? Ah, diferente, né? É. Aí ele, eu falava, falei pra ele, oh, eu fui uma ceva lá, rapaz, tá pegando as tilápias lá, que eu vou dizer pra você, a bicha é violenta, rapaz. Eu tô pescando com 0,35, 0,40. É, é, que você não sabe pescar, meu. Eu falei, ah, sei lá, meu, não tira. Aí ele veio, arrumou seis varinhos. 0,25 25 É, falou mas você vai tirar peixe com essa linha? Com 0,25 é, é, você não sabe pescar, que ele é nortista uhum. É, você não sabe pescar, rapaz, isso aqui né Aí eu vi, eu vi a minha linha e falei, essa linha é pescabonha, não sei o quê Eu falei, mas só essa linha pra para tirar Ele não acreditava, é. né Aí eu vi a com seis varinhas E eu vi as minhas. Pôs ali as varinhas, pôs ali Daqui a pouco eu vi só a varinha, dele mexeu assim E foi, ele pra... estourou Já arrebentou a primeira Vé, isso não é peixe, isso é pacu Aí ele falou, mas caramba, velho. Arrebentou as seis varinhas dele. Tudo que fizeram 25. É, se ele quis pegar de lá, teve que pôr a minha linha. Pegar a tua eu, linha, acho né? que pegaram e eu tirava. Aí foi falou, mas também tá, isso parece pra cu, velho. Pra brigar de jeito Fala, fica pescando que é esse lado de pesqueira, tá morto? Verdade, é não, ó, o lado de pesqueira. Aí, pronto. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Você comeu o lambarizinho. Ih, oh, puxa vida. O peixe que eu pego daqui, que eu passo pros amigos meus, é dereto. -de cadê aquele peixe? Cadê aquele peixe? O senhor não traz pessoas assim que nem o senhor trouxe eu aqui? Não. Que bom, né? Que bom. Você tá sendo inteligente. É. Ainda mais é. eu que quando eu sei de uma coisa dessa eu calo a minha boca, fecho o meu bico, eu não falo nada. Olha, seja o que eu falar pra você. Se você chegar aqui com o seu carro, encostar aqui, com a varinha, não vai ter problema nenhum. O dono vai chegar, vai conversar com você aqui, e na hora você vai deixa o um casal para mim aí, só. Você nem sabe que ele é dono. Olha só. Vai se pegar você com rei, tá? Não, mas também é... É muita covardia, é ó. um discurso na hora. Ó, veja bem a beleza desse, desse lago. Olha como que o cara tem cuidado. O cara vem aqui jogar uma tarrafa, o cara tem que ser preso. É uma, é uma sem vergonha é isso da a, viagem. É que a, que a, que a olha lá, capivara que não tá aí agora, viu? mas é, vem aí, ó. Pertinho da gente. É porque eu vi ali... É seca pastando aqui. É, eu vi ali bastante cocô de capivara e falei, oh, olha eu só. Eu descobri que tem uns caras matando elas aí, viu. É, não duvido não, não duvido não. Só que daí sei, tinha, tinha, que ser entrega um camarada desse pegar, eu né? Falo para quem matar o bichinho. Deixa eles em paz, né? Eu não como, então eu não nem nem. Eu não gosto. Tem um aviãozinho vindo por ali. É meditação, né? Aqui é uma meditação. Aqui é é paz, que... né? Pescar é paz, né? Pescar ainda mais sozinho ou no máximo com um parceiro. Olha que vento, rapaz! Olha! Aí. Do nada passou um pé de vento aqui, gente. Ó, olha lá, ó, olha lá o pé de vento que eu falei. Quer ver, ó, ó que olha tá fazendo, ó. Eu era menino para lá. Meu pai falava que ia fartar água eu ficava roendo, assim, pô. Tanta água que tem no Paraná vai fartar água e aí. Vai isso aí, Paranazão, hein? tô vendo dois patos ali. É dois patos o que que são aqueles dois pássaros lá. Aquele ali é o frango d'água, né? Fala. Eu vi um perseguir o outro ali agora, né, rapaz. Tá, é, brigando, tá brigando. Deve estar. Tá, aquele lá de trás, aqui, que eu estou filmando agora, deve estar tá bravo, porque perseguiu o outro, botou outro para correr. Aí é, é o franguinho d'água, né? Fala. Aquele ali é bravinho, foi atrás do outro, botou outro lá para cima. Eu também na Opa, na perdi água. o foco aqui, peraí. Aí, aí, achei. Olha lá, os do, dois lá Lá tem dois, foi Frango d'água? É, olha lá. Dentro d'água? Dentro d'água. Olha, só aqui tem três, três graúdos. É é, é é bando aqui. Tem outra mais pequenininha, mais cinzentinha. Mas é, é outra raça. Carinha bobinha pra, pra caramba. No sentido de quê? De matar? A lontra pega. Ah, a lontra pega. Boa isso. Assim, puxa. E a lontra também precisa comer, né? É. Um dia eu estava pescando aqui, ó, era capinha ali, Escuta, vi sua água no assim. Já ela viu que era, era ela? É ela na serva, capando peixe. Espanta na hora a peixada na serva. Aqui já foi considerada a capital nacional da laranja. Da laranja. E hoje, olha aí, ó, esse tanquinho. Você é que vem lá, é aqui para pegar água para passar vendendo laranja. Entendi. E aí, pessoal, hoje nós não somos mais a capital nacional da laranja. Mas tudo isso daqui, ó, numa segunda-feira cedo, era muita gente colhendo laranja. Aí, ó, aí, ó. Era muita gente colhendo laranja. Aqui já foi laranja, inclusive, para outros países, né? Hoje nós não somos mais os campeões de laranja, não. mas tem ainda uns pomarzinho. Tá chegando a hora de apanhar isso aí. Tá, já tá bem no ponto, né? Se demorar muito, começa a cair. Então, aquele suco né tomou desse pé aqui, você só pega uma suco. Então? Ah, só que tá azedo, hein, viu? Ah, eu gostei, eu gosto de suco daquele jeito. A minha esposa que fala que eu gosto muito de laranja azeda, ela fala, mas como é que pode? É, mas eu gosto, hein. É. Não gosto do limão em si, mas da laranja azeda, aí eu gosto.